Você tem que aprender eu a linguagem de programação. A linguagem que eu defendo é a que paga meu salário. Exatamente. É... vai é... precisar aprender C de novo. Só fazer assembly. Eu vou aprender, vamos assembly, lá. Ca... vamos lá. Então, assim, é muito, virou muito fanatismo, né? Virou muito time de futebol, evangelizar. Nossa, meu Deus! E, mano, você ganhou um real pra isso. Você, você, tá, Não, você tá vale Exatamente pago. isso, Anderson. É...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 Está lá para se perpetuar, para uma manateta, né? Do... É o que a gente falou da cultura é que... das empresas, né? Tipo, para alguém é... quebrar o um ciclo vai ser complicado. Exatamente, tem que quebrar esse ciclo. Então, assim, eu só vou levar a sério algum político, já que o cara chegar e assim, eu um plano de país, não um plano de governo, que o governo passa. Eu quero saber o que que você vai fazer para o país, onde nós vamos estar daqui 20 anos. Qual é Qual é o plano de país?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 Era muito trampo, nego. você manda, mas o, a, o entrando muito dinheiro, né? No país mesmo de investimento, porque houve essa troca, né? Um ciclo virou Exato. No, e ele veio com as propostas dele lá, né? De o Bolsa, pegar o enviou, né, cara? Você, você pegar o um gráfico da bolsa, você vê assim, é é, é, é, é muito nítido é, é de, é isso, de é 2012 também. a 2010.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 Se eu abrir isso, eu vou ficar com o maior cara bem lá. Né? Então todo mundo vai falar: ai que legal, olha, ele se preocupou é. com as pessoas. Ou você vai ter... aí e... Ou, ou é, é aquele negócio, ou foi para lavar dinheiro. Mas cadê o isso? É, ou, feito, o cabidão, né? ou o cabidão. cabidão de né? Ou até o cabidão de emprego. É o cabidão de emprego. Por isso que eu falo que. O mais né? provável, né?